Fala, jogador! E aí, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? É o seguinte, cara, Abandon é a piada pronta de 2021, 2022, né? Não tem como, cara, os caras são aí insaciáveis na arte de fazer merda, né? Mais uma vez, temos aqui um adiamento vindo por parte da Blue Box para esse jogo, cara. E tá, que loucura, hein, mano? Que loucura. Então a gente viu aí, né? A banda, a gente acompanhou um pouco desse jogo. Os caras fizeram lá um mistériozinho. É, brincou com a paciência de muita gente, cara. Muita gente mesmo. E, assim... para nada. Pra nada, nada, nada. Ali as informações que eles colocaram lá voltaram a afirmar que esse Abandon... Não tem ligação com o Hideo Kojima, né? Era, e era isso o, o que tava chamando a atenção para esse jogo, né? Tava chamando a atenção de que ele poderia ser aí uh, uma sequência de Silent Hills, uma sequência do Hideo Kojima aí, alguma coisa vindo por parte da mente do Hideo Kojima. E nada, nada, nada aconteceu. É muito louco, né? E isso acabou afetando aí negativamente a Blue Box muita gente ficou desapontada com o jogo aí e agora mais esse adiamento cara as notícias não são boas para a Blue Box a Blue Box ela pode ser uma empresa grande aí que fez alguma coisinha ou outra mas cara que esse que lado aquele eles se colocaram eles se colocaram numa situação muito ruim muito ruim mesmo e aí você veja só, esse adiamento para 2022, 2022 e o jogo um exclusivo de Playstation 5. E a exclusividade é uma, é uma carniça, né cara? Se fosse um jogo para todas as plataformas, talvez ele conseguiria ir, se fosse um jogo bom, passar né, pelo crivo da galera aí. Mas exclusivo para Playstation 5, meu amigo, preço full time, 350 conto no jogo. Ah velho, é canseira né, canseira, canseira, canseira Eles não vão, vai colocar esse pressão aí E é isso aí se quiser compra, se não quiser não compra né É assim que funciona eu, eu votaria por não comprar, eu acho que quem compra aí a esse preço Um jogo, um, qualquer jogo cara, qualquer jogo Ah é o melhor jogo do mundo Qualquer jogo Esse não é o preço de um jogo, é um jogo cara, é só um jogo, é só um jogo, esse não é o preço, então, na minha opinião aí, toda vez que você que lançasse um jogo, ele deveria não vender nada até ele baixar para o preço comum do, do, do perfil do brasileiro, cara, é na média ali de uns 50 reais um jogo, jogo bom 50, jogo pego 30, 20, essa é a realidade nossa, 50, 60, estourando, 70. Mas é isso aí. Então, só notícias ruins para esse abandon Abandoned aqui, né? Não dá nem para falar o nome certo dessa Pimba. Abandoned. Está aí adi adiado para 2022. Foi atualizado lá. Falaram que ia sair um prólogo, tals, um trailerzinho depois, lá no site oficial, naquele aplicativo. Não sei para quem inventar isso. Não sei para quem inventar. Coisa que não tem nenhum sentido, mas vai ter aí um prólogo jogável, né? Uma demozinha. É, cara, cada vez mais ruim, né? aí ah, a esperança de ter um jogo massa do Hideo Kojima aí ou um Silent Hills ficou pra trás. Só nos resta continuar esperando que algo bom surja das cinzas. Então é isso aí, galera. Notícia de hoje. Grande abraço pra todo mundo e até mais.